Eu vou deixar gravando aqui, mas é só pra... Coisar o coisa. Só pra ostentar. Eu vim aqui pra ostentar, né? Né? Vamos fazer a apresentação, caralho. Bom, vamos, às, vamos às, às regras básicas. Não, primeiro deixa eu apresentar quem tá aqui. Quem está aqui é o Gia, 1, que morreu. O Anstapa que vai morrer. Não, eu morri. E o Fabulous Rose. Rosa Fabulosa, pode falar. É a Rosa Fabulosa, mas eu prefiro em inglês que é mais bonito. E estamos jogando b-ball um servidor do Geão que vai explicar explicar as Bebo. regras Geão, explique as regras Bebo. as regras é o seguinte só vale Soldier a a Rocket que, ah. que o pessoal usa é normal geralmente é normal não vejo problema usar Black Box mas quiser usar pode usar deixa eu tirar a Black Box aqui também e secundária sempre Shotgun Pode ser o lance Rocket de treino? Pode. Não, não é? mas é, não tem como você pegar em TEL e não ah, é. você dá dano. Tem, é. Exato. Então vamos lá. Isso é padrão, 7 é padrão. Opa, ganhei tem novo aqui. Opa, justiça é vingança. Ganhei. Putz. É. É, né? Eu não sei contar é o WM tanto WM que HP WM que volta, WM. eu perco. Tá com WMS volta. Que isso? WM1 de Rocket. De Rocket, velho, tá ligado né, mano? Ah, WM1 de Rocket. B Caraca, já tomei tudo isso do dano. Vai lá, pega lá. Jump tá em cima da seta. Não! morreu. É que eu não posso <risos> com direct Somos hit, é. senão. Senão teria dar o zero choteiro? Urra! é choteiro, velho. Choteiro eu gosto. Ó, o cara tá de paraquedas. Véio. Não vale também? Tá não, essa. É só... é Ô João, vem aqui, velho. Ué, vocês ainda vão botar um watch list, não sei o não? Não, ainda não. Esqueci. Meu Deus! Coisa, né? Também tá entrando muita gente. Pra eles lembrar. Muita atento no senador Ih, O outro Ih, travou aqui. Tá travou uma paró. Nem sabia o que era Discord até hoje. Travou. Mas... Ah, travou. Ai ah, meu Deus. Tá caindo, moleque. Ah não! Deus já vamos... João pega! Não! Cadê os top? Ah, então, velho. Se eu der jump, eu vou morrer, mano. Que ah! Ah, ir, cadê? não. Brincadeira, brincadeira. É, é três que mano? ganha, né? Meu Deus, você viu uma vez que foi pra mim? Cadê os top, Bol? Cadê os top, top Bol? Ganhei. Ih, o Stop falou que tá travando muito, a internet dele, velho. Entrou o BK no lugar dos topo é. Então agora é a vez do BK. Nossa, ferrou. Ferrou, tô sem vida. E eu também. Nossa, tá com um pouco nada. Ah! Oh, vai dar muito pouco ah. <risos> Que de de Vale essa shot aqui também? vale Sete padrão mano que você usa A única coisa que você pode mudar é só da paco normal pra escape plan E Market Guardian? Ah, sei lá, acho, acho que Market Guardian é um pouco apelona mano. Ah, mas o cara não soube dar. É que o cara... é... eu não sei o da marca de Garden, não. Mas e se o cara for que nem eu, que sabe dar? Se o cara for viciado, isso é um problema, mano. É... É, tá zoando, eu não sei da marca de não. Vai, João, da Rocket! Ah, errei. Não... Uh, Nossa, errou por pouco. mano. eu não sei o que tava acontecendo. Mas, tipo assim, tava travando demais, eu desconectei do Discord. Eu dei F5 no Discord, minha internet voltou no na normal. Não sei não, velho. Até no T. As vezes é pai do antivírus, né, mano? É, o, o Discord está manipulando minha internet. Você ouve é um o Discord pela internet? Você não baixa uh -huh. tudo aqui, não? Eu baixei, baixei tudo, mano. Eu, eu baixei tudo, aqui. Eu baixa tudo, mano. Me dá, mano. desconectar. Ganhei! Não serão pra ir do Atlas! Gomugomunu! Pode jogar aí, BK, pode ficar tranquilo. eles não estão chegando se você estiver falando alguma coisa. Muito forte. Melhor né? Gomu Gomu no muba. Alguém do Red, saia do red! Pera aí, eu sair. Tô tentando, não tá dando pra sair. Pronto. Vai morreu! Ai! Vai dar uma misturaba. É isso aí, Jim, beleza? Cai. Que isso? Que três red, mano. Amar ah, a é verdade, é. BK. Ai, fiz. Ih, caí. Ah. <risos> Opa, caiu o servidor, eu tô segurando um foguete na minha mão aqui, mano. Eu também. Calma aí. Deu eu vindo ro um vi roqueiro na minha cara aqui. Deu merda no meu TF2. CULPA DO G1. Toda minha. Corte técnico! Vou começar a gravar aqui, aí. Depois de problemas técnicos, vamos continuar aqui. Ué! Não! Já é marcaram! Como assim, Jean? Já começou já, mano. Ah, de bom! Seu pegou, pegou. Ai! Errei. Droga. Quem de nós é está com vidas? Nenhum. Bom, agora... Que mano. Que o céu. Ah, tô com... É. Vai. Hum, <risos> chapéu mais zoado. Se ah, e a marca do meu canal é o Soldier sem hatch. Correu, curtia na casa daqui. E O, o objetivo é não deixar os caras pular, porque eu não sei pular tão bem quanto o Suidinho, mas vamos lá. Nossa, quando eu fui pular, o cara me deu um bagulho no pé. Não, perdi. Ah! O nome que o cara coloca na rocket launcher dele? Ring of Gods É. O cara não tá marcando mais nada, velho. Nossa, já. Esse já é muito. Esse João é muito pro Uh, oh, to de dois. Deixa os garotos brincar. The enemy has taken a mão. Perdemos já. Bom. Já era. Era viciado. Eu nunca joguei esse mano na minha vida não. Pão! Pão! Vai, stop! Entra no meu lugar! Não, agora é minha vez com o BK! Pode ser! Tá na é azul aqui! Deixa eu ver, ver se entrando! Ai! Já começou! Violência! Assim, né? Violência, peguinho! Viol. Nossa, Nossa, Nossa. velho! Eita, pulei! Vou deixar o João pular que é sucesso. You failed. The enemy... Boa, João. Nice. Aí sim. Ah! O... Errou! Errou! Eu já sou o de jump. Morreu! Ah! Errou! Errou! Cara do aí, mano. Errou! Ah, vai descobrir o mapa. Vamos fazer um mapa aí pra você... esse Isso aqui tá parecendo é FIP Street, tá pedindo basquete. É de basquete, mano. É FIP de basquete. NBA... NBA Street, sei lá com ele. Brit Forbes 2 per Ah, desisto de perder o pijão. Só ah. no aleluia. Aleluia, moleque, joga a mão pro alto. É louco. Essa é a é última. É jogo... Tô cansado de ah, perder já. Alguém que a gente jogou o Arms de PlayStation 2? PlayStation 1. É que os dois fizeram. O Arms era um jogo muito bom. Granada Santo ligado É que eu não curti quando ele ficou 3 Mas tá em versão PC que é 2 exento também Ué, cadê o antopo? Eu vencei contra o caldo <risos> um pra cá Ah, quem tá no que meu time aqui comigo, velho? Nossa, que, que imposta, errei é? pô Ele morreu Você não pode é? um um jogar <risos> Entrou o Jean pra salvar aqui Não entende o que o João fez Um uhum, louco, com o B, com eu tava com sem vida B. Eu dei dois Rockets num cara ali, velho Nossa, mano, de novo tão miada Ah, vou assim mesmo, velho Tô nem vendo Nós mesmo. dois tão miados, Ferrou, ferrou, ferrou Eu tenho difícil. que fazer essa assist ah. Ah mano! Ah mano! Aí, porra! Ô João, só dá dois, mano! O cara quando manja, manja, né, velho? É o jump, mano. Hum, faço jump. É tipo ginástica, eu não faço ginástica eu vou, eu tipo, vou. jump é que nem bicicleta, você faz uma vez, você aprendeu. aprende. Mais ou menos, né? quando você aprende com outro com outro rocket launch, eu Eu tô acostumado só com o DH. É louco. Eu tô acostumado com o de treino, mas não moral. É a mesma coisa. Putz. É, minha mãe isso aqui. Quem ganhar agora ganhou de vez. Puta que pariu. Morre. Vem de vem de Ah não, já. não! Aí moleque, é nóis. Vai, vai que é nóis. Já era. Ah. Vou dar cover aqui. Ah, tem tá com. Vai, vai, vai. Eu tentei. Eu tô com pouca vida. Não. Nossa! Morreu. <risos> Vai sujinho, vai sujinho ah, ah, ah, já era. Tomei um ermo. Agora. Vem não, não, não, não, não! Não! Puta! Sai do lado! Já era! Agora já era! <risos> não, não, não, não! Ah, não, ninguém uma É louco. Não, depois dessa eu vou até me despedir. Deixa, vou acabar por aqui, não dá mais não. Eu não consigo. Não consegue <risos> não, mas não consigo. Então é isso, vou deixar o canal do Gion aí no, na descrição. Ah, eu falar do antes de se achar meu canal também. Para, deixa o seu canal também. Isso aí. Fala qual é o seu canal. Passa mais. Tem. Passa o mais. Tem. Então já era, é isso. Valeu por hoje. Falou.